Oi, casas ecológicas, cidades biofílicas e colônias espaciais. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, beleza? Semanas atrás, pessoal de biologia, estudantes de biologia da Universidade Júlio Mesquita, Unesp, de Rio Claro, em São Paulo, me procuraram para desenvolver uma palestra durante a semana de biologia. Ok. Então, eu levei esse tema aí para eles e, de, de início, a, a palestra durou mais ou menos uma hora e eu fracionei essa palestra em três partes. Na primeira parte, essa aqui, a gente vai dar uma olhada em níveis de, de organização, vamos conhecer um pouco de, de, de, de fractais, da sequência Fibonacci, níveis de organização ou camadas de, de realidade, como é que isso interagem, como é que a gente está evoluindo de um pensamento linear para um pensamento mais complexo, né, de, de estruturas né, estanques para estruturas que, que se organizam de maneiras diferentes. Então, uma organização centralizada evoluindo para uma descentralizada e agora uma organização distribuída. E como é que é, é a relação disso tudo? Na hora que a gente vai desenvolver um projeto, vai pensar, em termos é, de, de diferentes escalas, do micro ao macro. Vamos dar uma olhada. O, ele é biólogo, formado em licenciatura, mestre em ciências em meio ambiente e recursos hídricos é, pela Universidade Federal de Itajubá e doutor em ciências ambientais pela UFSCar. Boa tarde, Evandro. Bom, boa tarde, bem. Boa tarde a todos. Ok. É, eu vou procurar ser conciso, vou ligar aqui a, a metralhadora da língua para falar um pouco mais rápido né, e aí no, no final, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser saber um pouco mais, a gente conversa mais. Então eu vou priorizar da gente conversar aqui mais rapidamente, eu mudei um pouquinho o o tema, casas ecológicas, cidades biofílicas colônias espaciais, oportunidades para biólogos. Ah, é a mesma coisa que está aí no folheto de vocês, só mudei um pouquinho as coisas. Quero trazer aqui a ideia primeiro de um fractal. O que é um fractal? Se a gente pega uma reta, uma reta que a gente vê aqui embaixo, e faz um biquinho ali de, de triângulo e reproduz em cada reta esse mesmo biquinho de, de triângulo, a gente vai complexificando cada vez mais a estrutura, e aí o fractal é uma figura geométrica que vai se repetir em diferentes escalas. E a gente tem aqui então a sequência Fibonacci, vocês já devem ter visto isso, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 21, 34, 55, e o número auro, o número de Deus, 1, 618, você pega o último número, divide pelo anterior e vai se aproximando disso aqui. Isso é interessante porque quando a gente observa a natureza, a gente vê que essa mesma reprodução, esse mesmo conhecimento, esse mesmo padrão, vai desde um muito pequeno até um muito grande. Então a gente vê ali no canto superior esquerdo uma reprodução em é, um computador de uma fórmula matemática, o amonite, que é um fóssil, o grupo de samambaia reproduzindo é, esse mesmo padrão, até uma galáxia. Então, pedindo aí uma licença poética, né? A representação dessas correspondências pode ser assim na Terra como no céu. Então, a gente já vem lá de trás, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é, o, é como o que está fora, tudo está conectado. Até poucos anos atrás, poucas décadas atrás, a gente não, não aceitava muito bem essa, essa possibilidade de conexão de tudo com, com tudo, porque o nosso pensamento, a nossa estrutura ainda era muito linear. Então, a linearidade vai cedendo espaço para complexidade. As nossas escolas ainda são muito lineares. Né? Matemática isolada de, de física, isolada de português, é isolada verdade. de biologia. Níveis de organização ou camadas de realidade, aqui a gente começa a entrelaçar um pouco mais isso, do linear e centralizado ao complexo e distribuído. Vou, aqui eu perco algumas possibilidades, mas tudo bem. Então, se a gente tem ali, isso vocês conhecem, átomos, diferentes átomos formando moléculas, que formam diferentes estruturas, que eventualmente formam organelas, que eventualmente vão formar células, tecidos, órgãos e sistemas. Diferentes sistemas vão dar origem, então, aí a gente passa para esse outro, a organismos, a indivíduos, eventualmente com consciência, eu, você. Então, nesse nível que a gente começa a perceber, né, tem a árvore, tem o cachorro, tem outro ser humano e tudo mais. E é interessante perceber também que e à medida que a gente vai avançando, propriedades vão se modificando e vão emergindo a partir do, do, que, era, do, do que havia antes. Por exemplo, no, nos átomos a gente tem é, hidrogênio se comporta em determinadas propriedades, o oxigênio tem determinadas propriedades. Só que a gente junta duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, a gente vai ter a emergência de uma outra propriedade, que é a água com características muito diferentes do, de, dos elementos em separado. A mesma coisa acontecendo, diferentes moléculas formando estruturas, organelas. A cada passo que a gente vai dando. É, Novos conhecimentos ou vai tá emergindo novas propriedades. A gente chegou nos indivíduos, então, da mesma maneira que átomos, moléculas e tudo mais formam os indivíduos, também os indivíduos atuam sobre átomos, moléculas, estruturas e tudo mais. Aqui a, a gente já percebe um campo imenso de trabalho para os biólogos, e isso já é dado, a gente pode trabalhar com botânica, com microscopia, com microbiologia, a gente pode trabalhar com uma infinidade de, de coisas. De organismos indivíduos a gente vai para o outro lado, então se há molécula talvez a gente estivesse olhando é, metaforicamente mais para dentro, agora a gente começa a olhar mais para fora, expandir a, a nossa visão é, mais para fora da gente, então é, diferentes indivíduos formando populações, diferentes populações, comunidades, ecossistemas, biosfera. E da mesma maneira que as nossas escolhas interferem em populações, comunidades, ecossistemas, também essas populações, comunidades interferem em indivíduos e interferem lá atrás na, na estrutura inicial que a gente começou. Seguindo mais para a direita, de biosfera, a gente tem ciclos, hiperciclos, redes e cosmosfera. Então, aqui entram os grandes ciclos, ciclo da água, do nitrogênio, do, dos seres vivos, né, e a cosmosfera que é para dar aquela ideia de que o planeta está girando em torno do seu próprio eixo, e aí a gente tem dia e noite, a gente tem quantidades diferentes de energia que chegam no planeta, o planeta dá a volta em torno do Sol, e o, o, o eixo de inclinação do, do planeta, junto com esse movimento de translação, traz a, as diferentes... É, estações do ano, então também diferentes quantidades de energia chegam no planeta e isso tudo impulsiona diferentes ciclos, ciclos é, nas águas com as correntes oceânicas, ciclos na atmosfera com as correntes de vento, é, distribuição igual ou desigual de, de calor, diferencial de, de distribuição, isso tudo interfere em populações e organismos, assim como a gente de maneira geral, vai interferindo cada vez mais nesses ciclos, hiperciclos. É, não chegamos ainda a interferir de maneira mais é, pujante em termos de cosmosfera, mas se a gente pensar que a gente já está lançando objetos para o espaço, a gente está indo visitar outros planetas, a gente está planejando colônias em outros mundos, a gente começa a atuar agora em termos de sistema solar coisa de 50 anos, 100 anos, 500 anos, a gente vai estar tá interagindo de maneira mais próxima também com toda essa atmosfera, em princípio, com o sistema solar. Agora, voltando aqui para organismos individuais, isso tudo aqui é, são campos de, de trabalho para os biólogos, inclusive quando a gente chega por aqui. A gente já, já fala um pouco mais disso. Voltando aqui em organismos indivíduos e tudo mais, o que a gente está pouco acostumado, é pensar, é, eu como indivíduo, como é que eu utilizo, como é que eu trabalho na minha própria casa, no abrigo, no lar, na família. Né? Então, a, a junção de, de alguns indivíduos, né, poucos ou muitos, né, mais próximos, vai dar origem à família, à casa, ao abrigo. O que é que eu posso fazer em termos de minha casa né, e minha profissão? Como é que o biólogo pode atuar é, nesse ponto? Não só a minha casa, como a sua casa, a casa do outro. Expandindo um pouco mais em populações, comunidades ecossistemas, a gente pode pensar, e, e, e vila, bairro, cidade, planeta, como é que a gente pode atuar? E indo ainda um pouco mais distante, né, as colônias espaciais, é, as estruturas que a gente vai montar no espaço, a, a chegada na Lua e em outros planetas, a colonização do sistema solar, como é que a gente vai atuar com isso tudo? Porque lá em colônias espaciais, por exemplo, em... eu estou pensando aqui na, na ISS, Estação Espacial Internacional, né? a gente vai ter estações montadas por aí. Como é que a gente vai conseguir é, uma fluidez na produção de ar, né? na, na limpeza do ar, na ciclagem de nutrientes, a gente vai ter que aprender a reproduzir em microescala aquilo que a biosfera entrega para gente de graça. né? A gente não precisa ficar pensando no ar que a gente vai respirar, porque a biosfera já já cuidou disso, os grandes ciclos já resolvem isso, então a quantidade de oxigênio é mais ou menos estável na biosfera, a biosfera dá conta de absorver carbono, e quando a gente estiver em ambientes mais confinados, a gente vai ter que resolver esses, essas questões. Máquinas podem ser alternativas, mas máquinas também quebram. Então, de uma maneira ou de outra, a gente vai ter é, a vida associada à, à, à nossa ida ao espaço. Então, quando a gente for para fora, a gente com certeza vai levar formas de vida que estão aqui presentes, porque a gente precisa, a gente emergiu disso e é para lá que a gente vai levar. Então, outra vez, né, uma imensidão de possibilidades para o biólogo. Pensando em organização centralizada e a mudança que a gente vai tendo ao longo do ano, então, muito comum ainda está presente, né, mas muito comum organizações centralizadas, como aquela empresa familiar ou, politicamente, uma ditadura, um país muito centralizado, onde tudo tem que passar por um ente central. Então, se você tiver dois pontos, esses dois aqui de cima, por exemplo, que queiram trocar informações, ele necessariamente precisa passar pelo centro de decisão para depois chegar no outro lado. Uma evolução disso é uma organização um pouco mais... Perdão, um pouco mais descentralizada. E a gente pode pensar que numa estrutura de governo, por exemplo, ministérios, ou numa estrutura empresarial, diferentes departamentos, onde aqui a gente já distribui um pouco mais o poder, distribui um pouco mais as relações, mas mesmo assim, esse para levar um, uma informação para esse outro, precisa passar por um subnúcleo que vai atuar com outro subnúcleo para chegar a informação por lá. Já não precisa passar no núcleo central, facilita um pouco mais as coisas, mas ainda não é como aquilo que a gente está chegando hoje com internet, com blockchain, com bitcoin, com a descentralização da, da informação, com os blogs, né, com a TV no, no YouTube. Cada um de nós pode ser um, um sistema de, de televisão no, no YouTube, né, de produzir conhecimento e disseminar conhecimento. E a organização, então, vai se distribuindo, vai dando mais liberdade para os indivíduos fazerem as trocas. Se a gente colocar lado a lado cada uma dessas aqui, a gente vai ver olha esses cinco pontos vermelhos são exatamente os mesmos cinco pontos em amarelo. E exatamente os mesmos cinco pontos aqui em, em sei lá que cor é essa. Né? Mas esses pontos nas três figuras são exatamente os mesmos. Mas a organização é que é diferente. Então hoje a gente está vivendo ao mesmo tempo né? a primeira organização, a segunda organização e estamos desenvolvendo a terceira organização. Então ok, se estiver me curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos. E por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!